Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Estamos começando mais uma semana de trabalho nesta segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. Este é o AgroLink News, eu sou o jornalista Lucas Rivas e aqui você já sabe que no nosso podcast diário do agro você fica por dentro de tudo o que acontece no setor. E hoje a gente abre o programa dando boas-vindas aos nossos parceiros. A multinacional Singenta se une ao AgroLink News para fortalecer ainda mais a nossa parceria em prol do agronegócio. A empresa, que é referência mundial, está lançando uma nova tecnologia que é o Minecto Pro, um novo inseticida foliar de amplo espectro e multicultura. Então, você já sabe, chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. Mais uma grande tecnologia da Singenta para ajudar a fazer o agro ainda mais forte. E aqui no AgroLink News de hoje, nós vamos destacar o crescimento das exportações do mercado de máquinas agrícolas. Boa notícia do agro que impacta diretamente na economia brasileira. Vamos falar também sobre o programa do Ministério da Agricultura que controla os resíduos e contaminantes nos alimentos. Ainda vamos trazer informações sobre o mercado de ovos no Brasil e muito mais. Acesse o nosso portal e fique atualizado de tudo o que acontece no mundo do agro. Além de materiais exclusivos, no AgroLink você acompanha as movimentações de mercado, a previsão do tempo, notícias, entrevistas, agroensino consulta para manejo correto da lavoura e muito mais. E hoje, dentre as principais manchetes do nosso portal, eu destaco que a frente fria está provocando chuvas no centro-sul do país, enquanto a região central do Brasil entra num período de secas. Em São Paulo, os produtores estão usando o amendoim para melhorar a terra para a cana e as cultivares devem ser de ciclo compatível com a duração do período da rotação. E os remates da Exposição Nacional 2021 faturaram mais de 6 milhões de reais. O evento reuniu quase mil animais entre reprodutores, matrizes e gado para engorda padrão. E a EFAMIG também está coordenando a estruturação da rede mineira de queijos artesanais. A proposta é racionalizar os recursos e a estrutura laboratorial para desenvolver soluções tecnológicas para os produtores. Todas essas notícias estão lá em agrolink.com.br. E como eu havia destacado no início do programa, o mercado de máquinas agrícolas teve um crescimento de 8% nas exportações. A repórter Elisa Malicheschi nos traz os detalhes. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, divulgou os números do setor que apresentaram alta no mês de abril. Segundo a entidade, a receita líquida foi 72% maior do que no mesmo período de 2020. Os dados da ABMAC mostram uma queda de 3,8% na comparação com o mês de março, considerada natural para o período. Os bons números se repetiram nas exportações, com crescimento de 8%. No segmento agrícola, o crescimento foi de 10,6% em abril e de 21% no ano. No mercado interno, as vendas tiveram queda de março para abril, porém, na comparação interanual, o resultado é de alta de 102%. Rivas muito obrigado pelas informações e entre 2015 e 2018, o Ministério da Agricultura também realizou o Programa de Controle de Resíduos e Contaminantes nos Alimentos, o PNCRC. Com ele, o governo monitorou os resíduos nos alimentos que chegam à mesa de todos os brasileiros. A Emater Mineira, o coordenador do programa, Hugo Caruso, explicou como vai funcionar este programa. O PNCRC, o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, é um programa que foi instituído pelo MAPA em 2008 e visa monitorar a qualidade dos produtos de origem vegetal produzidos em todo o território nacional e também importados. Esse monitoramento é para verificar a ocorrência de resíduos de agrotóxicos e outros contaminantes que podem ser químicos ou biológicos. É um trabalho que o MAPA realiza para assegurar a qualidade dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros. E o coordenador também explicou como esta ação poderá ajudar a melhorar a qualidade dos alimentos que chegam à mesa da população. Foram analisadas quase 5 mil amostras de produtos de origem vegetal. Ao todo foram analisadas 42 culturas diferentes. Desse total, nós constatamos que 92% das amostras estavam em conformidade com a legislação brasileira. Desses, 53% não tinha quaisquer traços de resíduos ou contaminantes. E é um resultado muito bom. Mas tinha 8% que tinha alguma irregularidade. O maior problema é, detectado foi o de uso de agrotóxicos não registrados para a cultura. Segundo os dados da Anvisa, que também foram divulgados recentemente, aponta que é, não há risco para a saúde do brasileiro essas inconformidades encontradas. Os resultados do PNCRC, eles ajudam a direcionar as políticas públicas para a orientação dos agricultores para que esses utilizem as boas práticas agrícolas na produção. Este, então, é o coordenador do Programa de Controle de Resíduos e Contaminantes nos Alimentos, Hugo Caruso. A gente segue adiante, agora falando sobre a produção de arroz em Alagoas, o estado projeta colher mais de 20 mil toneladas do grão para a próxima safra. Mais detalhes na reportagem de Kelly Cordeiro. Mesmo com a pandemia, a agricultura lagoana continua produzindo e com perspectivas animadoras para as próximas safras. A de arroz, por exemplo, tem uma projeção de mais de 19 mil toneladas. Ao todo, são 447 lotes de terra utilizados para a plantação do grão na região do Baixo São Francisco, com sementes variadas. Essa variação do arroz é fruto de pesquisa científica e foi rapidamente aceita pelos agricultores, já que é altamente produtiva e fácil de manejar. Um levantamento sistemático de produção agrícola, realizado pelo IBGE, divulgado em abril, estimou que Alagoas deve ter o segundo maior aumento na safra para 2021 no Nordeste. Os dados mostram que o Estado deverá crescer 24,4% na safra de cereais, leguminosas e oleaginosas estimada para este ano, atingindo quase 124 mil toneladas. De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, agricultura, pecuária, pesca e aquicultura. As projeções positivas são um reflexo da assistência técnica da EMATER, um bom manejo de solo, traços culturais e a boa qualidade das sementes distribuídas pelo governo de Alagoas. Kelly Cordeiro. Obrigado pelas informações, agora vamos falar sobre o mercado de ovos, pois a relação de troca com o milho deve encerrar agora, este mês de maio, como o segundo pior mês desde janeiro de 2018. Atualmente, para a compra de uma tonelada do grão, são necessárias 17 caixas de ovos, contra 15 registradas em abril. É o que analisa o zootecnista e consultor da Scott Consultoria, Felipe Fabri. A presença de estoques maiores em todos os elos da cadeia de produção, a um consumidor mais retraído com os preços dos ovos no mercado varejista nos patamares atuais, seguiu aí, é, pressionando a cotação, que registrou uma queda desde o início do mês. Levando em consideração aí a referência, hoje nas Granjas Paulistas, a caixa com 30 dúzias está sendo negociada em R$ 97,50, um recuo de 2% no comparativo semanal e desde o início do mês uma queda de 8,5%. Já no mercado atacadista, o cenário também foi de desvalorização, com a caixa negociada em R$ é, um recuo um pouco mais compassado, um recuo de 1,9% e desde o início do mês, uma queda de 8,1%. Bom, é, um cenário que vem preocupando aí com relação à avicultura de postura são os custos de produção. Só para ter uma ideia, pelos custos de produção, levando em consideração o milho, a maio deve encerrar como o segundo pior mês até o momento na relação de troca. É, só para ter uma ideia, mesmo com os preços mais frouxos do milho agora no mercado doméstico, saiu na casa de R$107 no início de, de maio, para um preço hoje de 101, 150 a referência aqui de Campinas, nós temos aí a necessidade de venda de 17,3 caixas de ovos para compra de uma tonelada de milho contra 15,5 caixas a né, média de abril com um recuo aí de 11,3% no poder de compra do produtor. Este, então, o consultor da Scott Consultoria, Felipe Fabri. Agora vamos ao sul do Brasil, pois em Santa Catarina o governo enviou à Assembleia um projeto que destina 100 milhões de reais para a construção de cisternas. A proposta visa minimizar os problemas causados pela estiagem em Santa Catarina. E o secretário da Agricultura catarinense, Altair Silva, explicou as ações para minimizar o problema com relação à falta de chuvas nós já estávamos vindo de uma estiagem, foi da ideia de criar um grande programa de reservação de água nas propriedades rurais de Santa Catarina. E nós iniciamos com as ferramentas que tinham e agora estamos recebendo esse, esse aporte de recursos que com certeza vai poder atender mais os produtores rurais, principalmente os produtores de suínos, aves e de leite que demandam por muita água e esse trabalho vai ser desenvolvido em conjunto com o município e com a Eparra. Esse programa de reservação de água nas propriedades é um desafio porque Santa Catarina tem expandido cada vez mais a sua produção de suínos, de aves e de leite. E nós estamos batendo o recorde de exportação ano a ano, mês a mês. Se somar a quantidade de chuva que ocorre durante o ano, nós temos até um volume suficiente para a produção agropecuária e para a produção agrícola do estado de Santa Catarina. No entanto, nós sofremos com a má distribuição da chuva. Este, então, o secretário da Agricultura de Santa Catarina, Altair Silva. E agora, vamos atualizar os indicadores econômicos. A soja abre a semana, saca de 60 quilos, sendo vendida a R$ 158,00 em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 166,00 em Bebedouro, no estado de São Paulo, R$ 165,00 em Rio Verde Goiás, já no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, R$ 170,50 é o preço da soja abrindo esta semana. Com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!